No primeiro vídeo vemos o monitoramento de vários bonecos de um estúdio de um canal do YouTube. Por algum motivo, todas as manhãs, bonecos pareciam estar fora dos lugares que estavam antes do dono dormir.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 Eles realmente atravessaram um precipício por meio desta escada. E você teria coragem? Nem com o auxílio do cabo de vida eu teria coragem. King, uma das maiores redes de fast food do planeta, não um comercial perturbador que irá te causar agonia. O comercial foi exibido apenas na China, mas devido à gravidade de seu conteúdo, Rodou o mundo todo e deixou muitos apavorados. Hum, Soura! Nas imagens, vemos um homem comendo um sanduíche. No outro lado, o outro homem de olho no lanche do cara. E lá foi ele disfarçadamente rastejando feito um animal em direção à presa. Chegando lá, ele simplesmente abocanhou o lanche como uma anaconda e engoliu sem ao menos mastigar. Muitos sentiram uma dor na garganta só de olhar as imagens e como Burger King nos visse como animais obcecados por seus lanches.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 Seria de fato uma cobra real, como sugere o título? O de que se segue foi publicado por um homem famoso no TikTok. de acordo com o mesmo, no dia 28 de agosto, ele olhou para o céu e viu aquilo que afirma ser criaturas demoníacas voando. Talvez algum tipo de ser espiritual, como potestades e principados. As imagens bateram quase 5 milhões de visualizações e até hoje permanece sem explicação. O que vocês verão agora vai ser difícil dizer que seja fake. São imagens é da aparição repentina de um disco voador. Um homem estava parado pousando para uma foto na Suíça, quando de repente um objeto em forma de disco surgiu do nada como saindo de um portal dimensional. Por um trígido não ocorreu um acidente. Em seguida o objeto se distanciou e subiu rumo às estrelas. Parece que seu teletransporte foi acidentalmente para o local errado. Luzes misteriosas surgiram do nada no céu de uma comunidade no Rio de Janeiro. Moradores entraram em estado de pânico diante da manifestação de várias esferas alaranjadas flamejantes no céu emitindo uma luz muito intensa e radiante. São como miniaturas do sol. Até hoje ninguém sabe explicar o fenômeno e a rede globo como sempre nada declarou acerca do assunto. Será que são naves alienígenas?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 किपके यह समालो तो प्रफियो मान। परान एक मामूली सी दिखने वाली स्कूल वीडियो बेहद खतरनाक रूप ले लेती है।